Procurando em outro lugar, você sabe como é Agora fica aí na conclusão Olhando pra baixo, batendo continência Põe a mão na consciência e deixa de ser vacilão Aê, Tá ciente que agora não adianta Você pagar de coitado Porque eu não tenho medo e eu respeito a adversária Com esse respeito todo que agora é amassado Então, agora mano, não adianta Você pagar de ser um mímico ou o cara caricato Porque pra mim agora é de um jeito prático MC de plástico, eu te mato, não adianta ser você... Scrapático Aí ó, obrigado pelo elogio, tu respeita tudo bem. Só que eu sei que você é MC brabo, aí magrão, eu te respeito também. E não tem problema, você quis falar do Shulia, o meu jeito é assim. É que você bateu neurose, porque quando eu rimei eu fiquei paradinho. Não é que eu tava olhando pra baixo, eu já tava vendo o teu fim. É que tu nunca assistiu o Naruto, eu tava entrando no meu modo Seninho. <risos> Facilão! Mudou Pra quem esperava só gastação. Só gastação? No modo senin? Pra ganhar de mim? Aí cê se foge, parceiro, não adianta cê rima parado. Comigo não aguenta porque eu tô no corre. Fica aí querendo seu ninja, tira o peso até da canela. Porque cê não é o MMA, nem o WWE e nem o Naruto, eu quebro Senela Exatamente. Eu acho que tu não entendeu, é porque tu não tomou um corre. Eu sei que eu tô parado e me garanto Independente se o magrão tem o próprio corre Até porque você vai entender Que hoje é papo reto e não papo torto Quem é brabo se garante até parado Independente da correria dos outros Quem é brabo se garante parado e não vê eu passar Parceiro, eu tô correndo acelerando Essa vida é uma corrida e separado faz o papel do radar Então fica aí Uou! E dessa fita, o beat bate do mesmo jeito que eu te bato Anota a placa eu tenho <risos> <risos> Gratitação, assim eu fiz o meu nome Eu sou Radar, só pego acima de 70 Por isso eu tenho um iPhone <risos> <risos> Porra, essa foi muita frente, com gastação. <risos> Poucos MC faz isso, rima boa com construção. Se você não ficar se tentando explicar o seu verso, talvez eles consigam se entender. Mas como você faz a rima boa, eles não gritam. Você fica explicando, esse bagulho é só pra você. Então, para de querer ficar se provando, parceiro, porque senão você vai morrendo quase. Eu mando minha rima, se ela tem efeito ou não, que se foda. Não quero provar nada, eu passei dessa fase. Uou! <risos> Foda-se, vai se fuder, porque até onde eu sei, a obrigação do MC é fazer eles entender. Até porque eu vou te entendendo, até porque parar de caô. O melhor aluno é aquele que sabe que um dia na vida vai ser professor. Uh!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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Mano, eu sabe que o bagulho é louco, é só um ponto. Enquanto você bebe água, eu tava aqui só calculando as palavras. Porque eu sei que ela sai sem eu tá pensando. Mano, eu não tenho medo, meu estilo ele é insano. Se moscar na minha frente, eu passo, mano, assassinando. Se moscar, ah, você quer vir mostrar seu peito. Se tu não tem medo, tu travou pelo respeito. Eu já consigo, eu me desespero. Se tiver na pista, eu é pelo. Pra mim tu é tilt, traz a tua bagagem, se for calcular o que eu rimei da quilometragem. Aí, é tudo tranquilo, tá quega, Tá ligado que eu sempre honra a camiseta. Honra a camiseta, mas hoje você já vaza. Sua rime é a quilometragem. Quantos que dá daqui pra sua casa? Calcula é. o que é só no YouTube, calcula, pede o um busão de trem ou uber. Oh. De uber. De trem ou busão? Daqui para minha casa é aproximadamente uma vitória em cima do magrão. Oh. O teu tempo aqui tá curtinho. Meu tempo não tá curtinho, eu não quero saber da sua. Se sua vitória a vitória e minha é passagem, vai me viver na rua. Já tá ciente que é assim que vai ficar no trilho. Se vai ganhar de mim, volta pra casa, vilandarilho Que monada, magrão tá de sacanagem. Vou falar em francês para você um bom voyage. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!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 Deixa aqui nos comentários, então bora lá continuar assistindo o vídeo. entrar tá no cerebelo. que se maneiro, gostei que você deu um nó maneiro assim no seu cabelo. Fico pensando no foi. Ei, tá ligado sem é caô, Ei, roubou os fios da árvore, quero saber qual árvore roubou. Essa é a queixa. Uh, essa é a quixa, cabelo louro pra poder combinar com a barbicha. Olha é que é, mas não leva pro coração, cê sabe que isso é batalha, isso é improvisação e sabe que é só gastação. Essa é a E amarelou! Você é Você só faz gracinha o tempo inteiro! Que árvore eu roubei foi pra árvore do meu dinheiro! Eu tô pagando, da Joaltão. Ah. Aqui, sabe como é que é? Ah. Seu cabelo tá legal, fale pra limpar meu pé. Oh. Eu aqui, agora eu vou explicar no proceder. Não tem Joaltão, não usa o número dos outros pra assinar o TC. Fechou? Porque eu vou explicar aqui no free. Não tem Joaltão, tem só a Kixa, dois MC. Eu sei que são dois MC, mas você não tá entendendo nada Eu falei da Joaltão, é porque uma mina do rap tem que ser lembrada Você tem que pegar a visão, mas é só pra parar pra pensar Se eu tivesse falando ah, do Magrão, aí você ia me criticar Não, eu, eu vou te explicar que é hipocrisia, você não falou pra isso Porque você não tá ligado, não viu a batalha comigo? Porque qual foi, caralho? O é do seu bonde, tá balançando pra caralho. Beijo no ombro, seu recalco passou longe. Ah! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Um dedão. D D D D D D D D D D D D D de de de de de de de de de de de é o que de de que de de de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 Você falou, vou voltar a rimar, porque essa geração ah, ainda faz a rima rara Passou 5 anos e 6 anos e o Johnny só consegue mandar rima da família de outros caras O que você mudou, ainda é o mesmo, o que você mudou, você tá no jogo, foda-se se for. Cê é o pai do choice, não é o nego drama, mas eu vou tacar fogo vale mais de novo Ah, tá dando onda, foi tacar, uh, ficou preso no micro -ondas. Dentro da tua mente eu tô entrando. Olha o argumento velho, o guri tá me forjando Depois com o policial você tava me comparando? Mano, tô se comparando com seu pai, com seu tio. Ah, é né? assim que tem te comparado? no bagulho de sangue? Se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se Tá ligado, Jéssica? Como é que é do bagulho, guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar essas bolas. Tô tá conseguindo nem rival, não tô entendendo, meu mano. Senta tá no seu Falou do meu pai e do meu tio, mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram. Meu, e eu vou te dar o um headshot Tô falando do meu próprio filho, você me entendeu? A partir de hoje o Johnny é o meu filhote Ah, coitado! Tá ligado meu mano pra dar no cu Filhote vai ser mordido porque você vai aprender a não criar um pitbull Você falou que falou do meu filho Meu mano Toda hora ele fala na minha vez Só cuzão pra viver me atrapalhando Falando com o mob, gesticulação, vai para parar pararem na minha vez Você não consegue rimar se tem outra pessoa falando por isso que se torna tá no você é gays Você falou que coitado a sua orelha que nem do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 é nóis, falou rimasolo HD aqui.